Infelizmente, acabou falecendo na manhã de hoje. Morreu com seus 57 anos de idade, a atriz Maria João Abreu. Ela sofreu um mal-estar e desmaiou quando estava gravando a novela A Serra. no ar, na SIC, emissora parceira da TV Globo em Portugal. A veterana, que tinha perdido seu pai para o Covid há alguns meses, sofreu dois AVCs e acabou não resistindo. Nas redes sociais, muitos fãs lamentaram a morte da atriz